Barba Negra é a personificação do que um pirata real seria no mundo de One Piece. É ardiloso, se movendo pelas sombras. Ele é um oportunista que não tem escrúpulos para conseguir o que ele quer. Ele rouba, ele saqueia, ele sequestra, ele mata seu irmão e ele mata o seu pai para pegar o que ele quer. E se você tem algo que ele busca, seu destino é borrado pela escuridão total. E da maneira mais inesperada de todas... Lau se vê frente a frente contra a barba negra. E ele tem algo que Tite busca mais do que tudo. Fragmentos para o caminho que leva à última ilha. O que esperar do confronto de Lau versus barba negra? Quais segredos podem ser revelados aqui? Quer saber tudo sobre um dos maiores embates dos mares de Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente. bem. que capítulo foi esse, hein? Não esperava que isso fosse Acontecer, mas por que Oda fez isso? Colocar barba negra Versus o Lau, qual o destino Do Lau a partir desse ponto? Será que ele vai morrer? Vai ser forçado a fazer a cirurgia ele? Bom, assiste até o final, porque tem umas Respostas bem legais nesse vídeo Se você é novo no canal, aproveita aí pra se inscrever Se já é inscritão da pior geração Dispara o like, e agora com vocês todos os Segredos de Piece 1063 Então vamos começar com a nossa história de capa, onde temos o Cracker que está congelado no chão e a Brulê que está chorando. Ela nos diz que Pudim foi realmente sequestrada. É legal ver que acertamos aqui o rápido de Pudim pelos piratas do Barba Negra. Mas qual a sacada disso aqui hein galera. O Barba Negra vai acabar se arrependendo de ter sequestrado a Pudim. Porque Katakuri e os seus irmãos. Em vez de ficarem de fora da guerra final. Vão acabar se juntando aos chapéus de palha. E uma aliança inesperada. A Okiji é muito forte, tirou o cracker pra nada hein galera. Muito esperto de Itinora também dividir o rapto de pudim com a trama do resgate dos irmãos da Germa. Porque aí ele não precisou criar explicações de onde estavam todos os irmãos poderosos da ilha. Bom, já nosso capítulo começa muito divertido. Luffy, Chopper e Bonnie se empanturram de comida naquela máquina automática de Vegapunk. E o casqueio o bico... De Atlas dizendo que eles comem bastante e estão com a barriga protuberante. A qual o Jim B responde que a dele sempre foi daquele jeito. <risos> Não só isso, eles trocam de roupa com uma máquina também especial do Dr. Vegapunk. Luffy, Chopper e Bonnie usam roupas futuristas e Jim B usa roupas havaianas. Jim B foi a melhor adição aos chapéus de palha, especialmente com sua nova roupa havaiana. Ele realmente tem essa vibe de um paizão solteiro levando seus três filhos... De férias. Já Atlas tem que voltar ao trabalho dela. Que é bem. O seu trabalho é socar as projeções da ilha. <risos> Genial. Destaque aqui galera. Para os outros robôs. Que aparecem cada um com uma espécie de profissão ligadas a eles. Língua, história. Eles são assistentes de laboratório. Mas dá para ver que o Vegapunk criou algo específico. Para cada área que ele estuda. Luffy então acaba notando Kuma se aproximando. Um robô policial uniformizado. Que os ataca por roubarem comida e roupas. E o Luffy está prestes a revidar contra esse pacifista. Mas Bonnie o impede. Ela diz que Kuma é seu verdadeiro pai. Sua única família. Podemos então ver uma imagem. De Kuma bem mais jovem e segurando Bonnie quando ela ainda era uma criança Vendo a dor da Bonnie nesse capítulo Com a revelação de vínculo do seu pai sendo recontextualizado Com as aparições de Kuma e a jornada de Bonnie até agora Não tem como, bate uma tristeza Ver o Kuma em estados tão horríveis E agora ver ele sorrindo, segurando sua filha é bem pesado E é interessante galera que a Bonnie foi uma das poucas supernovas que nunca vimos lutando contra os pacifistas lá em Shabold. faz total sentido agora e é uma loucura que Oda esperou mais de 10 anos para poder revelar isso também faz sentido porque ela estava chorando enquanto assistia a guerra de, -a de Ford. não era por esse ela estava vendo todos aqueles pacifistas. E isto deve ter sido bem traumatizante. Porém queria adicionar mais uma acabada aqui em Jerry Boney. Eu começo a pensar que a idade real de Boney não é 24 anos. Eu acho que ela ao contrário do que muitos imaginavam de ser muito mais velha. Acaba na verdade sendo o completo oposto. Eu acho que a Boney pode realmente ser muito mais jovem e apenas comeu a fruta que lhe permite estar em sua idade atual para encontrar o seu pai no mar. Em um SBS onde Oda revelou a idade dos supernovas, Bonnie foi a única com observação da sua idade ser aparente por conta da sua fruta. E minhas suspeitas aqui de Bonnie ser mais nova vem da sua trajetória em toda a história. Chorando em Marineford, chorando na Reverie e novamente chorando nesta ilha, e ainda mais no japonês original, quando ela se dirige ao Kuma, ela usa a palavra para papai, ao invés de apenas pai. Quase como uma criança, então nossa princesa do arco pode acabar sendo mais nova do que imaginávamos. Mas vamos à parte mais chocante desse capítulo? Algo que ninguém esperava, uma verdadeira subversão de expectativas quando vemos... Que o Barba Negra está emboscando o Lau bem no meio do mar. Usando sua fruta do terremoto, Tete está sacudindo o Polar Tang. Que não aguenta muito mais a pressão e precisa emergir para a superfície. Barba Negra é um personagem e tanto matando seu companheiro de tripulação, Sat, que era quase seu irmão. Para roubar uma fruta do diabo. Matando seu próprio pai, Barba Branca. Para roubar sua economia, seu território, sua posição. Atacando a Amazon Lily para roubar mais uma Akuma no Mi da Imperatriz Pirata, sequestrando o marinheiro que lhe fez um favor no incidente do Porto Rochoso, sequestrando o Pudim e tentando roubar agora os road poliglyphs de Lau para chegar à última ilha. Barba Negra realmente é a pessoa dentro da série que mais reflete como um pirata do mundo real deveria ser. Ou pelo menos como os piratas do mundo de One Piece si poderiam ter sido durante a era anterior. E se você se perguntar também como o Barba Negra chegou aqui após Amazon Lily. Toda a situação de boa Hancock aconteceu há duas semanas antes dessa linha do tempo atual. E o Barba Negra traz consigo Jesus Birds. Van Algur e Doc Ki, além do Stronger, todos eles têm novos poderes de Akuma no Mi. E isto pode até comprovar que Lafitte era quem estava com o Okiji lá em Holy Cake. Não só isso galera, para nossa surpresa, Lau é uma mulher e a sua tripulação também começa a se transformar quando se infecta com uma doença. Felizmente Lao aprendeu bastante na luta contra os Yonkous e como isso que afetou ele e sua tripulação era o poder de uma Akuma no Mi com Haki suficiente, poderes de Akuma no Mi podem ser quebrados, anulando então essa doença que foi colocada nele por Doki. E quanto a Beppo e os outros, eles continuam sendo mulheres até que alguém descubra uma cura? Não, porque o Lao ele quebrou essa doença, então o anticorpo vai se espalhar de Lao para toda a sua tripulação para curá-los. Mas vamos falar um pouquinho mais dessas Akumas no Mi dos Piratas do Barba Negra. Diz os birds tem a Rick no Mi, a fruta da força. Isso é legal porque eu nunca achei que veria o conceito de força se tornando uma paramécia. Vale notar que não é a mesma fruta do Uroji, porque o monge louco transforma dano que ele recebe em força. Com birds, ele parece que pode aumentar isso sem qualquer tipo de limite visto que ele literalmente levantou uma montanha sem tremer um centímetro aliás, o que aconteceu aí com o rosto, com a cabeça de Birds, é como se metade da sua cabeça tivesse sido destruído substituído por aprimoramentos cibernéticos, bom, mas isto foi devido à sua luta contra o Sabo lá em Dressrosa e não no ataque à Ilha dos Revolucionários porque se você for no capítulo 803 agora, quando ele vai revelar que se infiltrou e estava na Ilha dos Revolucionários, ele disse ao Shiryu que estava à beira da morte e temos então esse zoom que mostrou apenas uma parte do seu rosto, ou seja o Sabo sim detonou com Jesus Birds, já o Doc Key tem a Shiku Mi que ele pode infectar pessoas com as mais variadas doenças, Shiku é a palavra japonesa para doente, é interessante ele usar a mudança de gênero forçada como uma doença, que é uma doença que pode causar ali desorientação quando infecta alguém As possibilidades dessa fruta são insanas É só ver as doenças do Queen lá em Wano Como Ice One. Só que as do Doc aqui parece que não tem remédio Para ser fabricado Por ser um poder de uma fruta E gerar essas doenças malucas Somente com Haki para se criar anticorpos Já Van Algur tem uma bem problemática. O Apu Apu no Mi. Onde ele pode teletransportar pessoas. O Apu é a palavra japonesa para Urdiduro. que eu achei bem legal isso aqui. Porque urdidura é um conjunto de fios. Reunidos paralelamente para tear Para se fazer uma trama. E no sentido figurado. urdiduras são planos ardilosos. Tramados contra alguém. Uma intriga, uma maquinação. Van Algur com a habilidade de teletransporte. É muito perigoso porque ele é um atirador de elite e ele agora pode essencialmente continuar se teletransportando a longas distâncias dos seus inimigos. E continuar a atacá-los de longe se eles tentarem se aproximar ou se eles tentarem se esconder. Ele pode se teletransportar até para obter qualquer ponto de vista para conseguir derrubá-los. Também anula a maior fraqueza entre uma luta de atiradores. Que se você errar o primeiro tiro, sua posição vai ser conhecida pelo seu inimigo. E com a fruta do teletransporte, ele pode mudar de posição facilmente sem ser visto. O Sop se lutar contra ele, vai ter problemas nessa luta. Já Stronger, o cavalo do Doc Ki, também recebeu uma fruta, uma zoa mítica do Pegasus. É hilário que a sua forma zoan seja basicamente... <risos> Asas, já que ele já era um cavalo... <risos> Algo sobre a simplicidade dessas novas frutas para a Messia Me traz de volta ao início da série de One Piece... Meio que me faz pensar... Há quanto tempo Oda já planejou que os piratas do Barba Negra... Conseguissem esses frutos exatos... Algur, Birds e Doc Key estão na história há mais de 20 anos. E eu sinto que Oda definitivamente já tinha esses conceitos e poderes em mente para eles no passado. É incrível também o quanto o poder através da fruta do diabo os piratas do Barba Negra conseguiram acumular agora. E o melhor de tudo é o Lau falando que eles estão com poderes insanos. Bom, a fruta do Lau... <risos> basicamente... Tem todas essas três habilidades da tripulação do Barba Negra. Porque o Lao pode levantar as coisas enormes. Como montanhas dentro do seu room. Ele pode desorientar as pessoas com a troca de gênero forçada. Trocando suas almas e seus corpos. E finalmente ele pode se teletransportar. Com qualquer objeto também. É muito cara de pau. Desse Lau falar que eles estão com poderes insanos. Mas bem. O Lau ele escapa para uma ilha bem próxima. E o Van Algur teletransportou o Birds Primeiro que levantou uma enorme montanha. E jogou em direção ao Lau. Que é parada por seu Room. O Doc que chega montado em Stronger. Que está voando. E o Barba Negra está em cima de ambos. Eu amo a total falta de consideração. Que o Barba Negra tem ao sentar. Não no Stronger. Mas no Doc Kee. Em cima do Stronger, o <risos> Barba Negra então surge na frente do Lau. Titch estava se perguntando qual dos três capitães que deixaram o país de Wano cruzaria com ele primeiro. E nessa página final, Barba Negra e o Lau estão prontos para lutar. O vencedor leva as cópias dos Road Sponeglyphs que cada um deles conseguiu e o Lao. Eu realmente não esperava esse duelo aqui e por isso eu adoro One Piece, é imprevisível. Uma coisa é fato, Lau não vai morrer aqui hein galera. E já que o Barba Negra também não pode ser derrotado ainda, eu posso pensar em duas coisas bem possíveis, dois propósitos grandes para essa luta. A primeira é que Lau como médico pode revelar um grande segredo do Barba Negra, como funciona o o seu corpo estranho. E o outro ponto da trama é que talvez Lau seja derrotado, sequestrado. E todos os envolvidos do incidente do Porto Rochoso possam se reunir em Hachinozu. Eu acho bem conveniente também ter o Lau lutando contra o Barba Negra agora. Para que possamos aprender porque a anatomia do Tite é especial. E assim como temos o Chapéu de Palha também aprendendo sobre as Akumas do Mi. Com o Vegapunk nesse ponto. Eu não acho que o Lau vai morrer. Provavelmente o Barba Negra vai tentar sim sequestrá-lo. Ele poderia forçá-lo a fazer a cirurgia perene talvez. Bom... Ah toda essa trama do Lau Descobrir a vontade dos D Lá na última ilha Ele é um personagem muito popular também Então de jeito nenhum o Oda mataria O Lau pelo menos nesse ponto Além do que o Barba Negra parecia mais Interessado nos Road Poneglyphs Do que na fruta do Lau Eu estou bem ansioso para ver como esse Confronto vai se desenrolar E é isso meus amigos eu realmente acho que o Lau lutando Contra o Barba Negra é para descobrir Sobre o mistério do seu corpo estranho Para dar uma dica dos mistérios dos segredos que envolvem Titi. Eu acho que o Lau vai acabar sendo derrotado. E vamos ter essa reunião de todos aqueles que participaram do incidente do Porto Rochoso. O Kobe, o Barba Negra e o próprio Lau. Quem sabe o Lau revele mais informações sobre a Sword. Sobre o seu passado. Tem algumas coisas no ar né. O que você achou das frutas dos piratas do Barba Negra? Eu achei bem legal porque são paramécias. São frutas de concepção simples e remete bastante ao início da série. Eu achei bem Bem overpower. Agora eu tô ansioso para ver como é que vai ficar essas lutas aí se acontecer mesmo Barba Negra versus o Chapéu de Palha. É isso. Faz o seu review. Deixa aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos. E não esquece de deixar aquele like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.